pessoal, eu sou Augusta da Silveira de Oliveira, eu sou graduada e mestra em História pela URGS e agora doutorando em História aqui na Brown University nos Estados Unidos com bolsa da Capes e da Fulbright e eu vim falar um pouquinho para vocês hoje, uh, não sobre a minha pesquisa porque eu já falei, inclusive vocês podem olhar aqui no canal do Historiar-se mesmo, tem uh, um vídeo eu falando sobre um pouco da minha dissertação de mestrado sobre o movimento de travestis e transexuais aqui no Rio Grande do Sul mas hoje eu vim falar um pouco sobre uh, a convite do Cadu e da Anitta sobre mobilidade acadêmica, intercâmbio, coisas que podem interessar então o pessoal da área de humanas que está buscando uma oportunidade desse tipo Acho que uh, coisas que podem nos ajudar nisso. A primeira coisa, e eu vi inclusive aqui no canal, acho que a Anitta fez um vídeo falando a respeito de atividades extra classe que eram importantes durante a universidade, né durante a graduação, para as pessoas fazerem fora... Uh, as cadeiras do curso e o currículo comum, e uma das coisas que ela falou era a importância do idioma. Então, acho que para mobilidade acadêmica a primeira coisa que a gente tem que falar, intercâmbio, é da importância de tu aprender um idioma e gastar um tempo, que é às vezes mais do que a gente tem disponível, Uh, aprendendo um idioma. A Anitta naquele vídeo deu várias sugestões de enfim, uh, cursos e possibilidades, de tanto dentro da universidade como fora, para aprender idiomas, mas eu acho que uh, isso é o principal. Uh, antes de buscar qualquer oportunidade, qualquer coisa, tem que ter uma base do, do, de, de um idioma. Eu acho que na graduação em História, e eu falo isso pela minha experiência, eu acho que eu tive bastante, uh, bastante sorte em algumas coisas e, e, e privilégios em outra que eu pude, uh, desde o início da graduação, eu já entrei com conhecimento então de língua estrangeira, eu já falava inglês quando entrei na graduação e pude escolher um outro idioma para fazer, uh, porque eu achava que seria útil também uh, durante a graduação em História, né? O primeiro, eu uh, estudei uh, francês, eu achava que seria útil para a questão de leitura, uh, ler algumas coisas no original, né? Então, conhecimento instrumental da língua, que eu acho que foi importante. E a segunda coisa é que eu, uh, a gente lia muito em espanhol, pelo menos na URGS a gente recebia muitos textos em espanhol, textos que ainda não tinham sido traduzidos para o português, e às vezes o, o exemplar que o professor tinha para colocar no xerox era o exemplar em espanhol, a gente acabava tendo que ter um conhecimento, assim, meio que na marra. De, de, de espanhol para poder uh, completar aquelas cadeiras, então, meio que fui levando essas coisas uh, conjuntamente, assim, estudava francês e ao mesmo tempo praticava o um espanhol nessas leituras que a gente fazia na, na, na universidade, principalmente cadeiras assim mais técnicas, arqueologia, eu lembro que a gente lia bastante coisa em espanhol. A, a segunda coisa é, bom, eu tenho conhecimento de um, de um idioma, eu preciso escolher um idioma para aprender, eu acho que uh, uh, se tu não tem conhecimento de nenhum, tu quer começar a fazer isso, a primeira coisa eu acho que com certeza é, é dinheiro, né? Então, bom, o que, que, é, que, que é mais... Uh barato, mais fácil para eu acessar. Bom, tem um curso aqui perto que é mais barato, que é de inglês, tem um curso mais perto, tem alguém que eu conheço que pode estudar comigo, que tá estudando francês, tá estudando espanhol. Então isso é uma coisa, é uma questão de, de pragmatismo de qual idioma eu vou aprender. Todos têm oportunidade. Uma, te dão uh, oportunidade, no caso, né? Mas a primeira coisa é escolher esse idioma. E a segunda é, bom, agora que eu sei um idioma, ou tô aprendendo, tô... Uh, estudando para isso, é saber com esse idioma, para que lugares eu posso ir, ou que, que tipo de oportunidade se abre para eu poder tentar conhecendo um, um idioma X. Eu uh, sabendo inglês, o espanhol e o francês, eu tinha um leque maior, mas às vezes é melhor focar, justamente até para ter o aperfeiçoar isso da melhor forma. Então, uh, conhecimento do país que tu quer ir, ou qual tu pode ir, que tem mais oportunidade, né? Aí tem essa segunda parte. Eu, na minha, na minha trajetória acadêmica, e acho que esse vídeo vai ficar meio misturado, assim, a dicas com o que acabou acontecendo comigo, que pode ser de ajuda para outras pessoas, né? É que eu, na graduação, fiz uma mobilidade... Uh, acadêmica durante a graduação, de seis meses, eu tive bolsa da, da UGM, que é a Associação uh, de Grupo Universitário Montevideo, era uma bolsa chamada Escala Estudantil, eu fui para Buenos Aires por seis meses, estudei lá, depois eu vim aqui para Providence, muito tempo depois, agora a gente uh, chegou em Providence uh, Há pouco tempo para eu fazer o doutorado pleno, uma bolsa de doutorado pleno, Capes barra Fulbright, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, duas coisas. Eu, o espanhol me ajudou para essa bolsa durante a graduação e o inglês que eu já tinha me ajudou para essa bolsa aqui de doutorado que eu tô. Então tem duas, duas, duas possibilidades, uh, uma é ficar atento, se tu ainda está na graduação, não, quer fazer um, não é para ser um, um programa inteiro, não é para ser um mestrado inteiro, um doutorado, quer fazer uma, um intercâmbio durante a graduação, é ficar atento a uh, editais internos da universidade. A maioria das universidades costuma ter um, uma secretaria, um, um, um escritório de relações internacionais que divulgam essas oportunidades, Uh, então, foi, a, foi no meu caso, foi assim, eu lembro que eu tava procurando, tinha um professor que dizia, não, tenta, uh, e eu uh, acabei descobrindo, via Relinter, na URGS, essa oportunidade, essa bolsa da, da escala estudantil, que era uma bolsa que, coincidentemente, uh, contemplava humanas, o que é um, um pouco raro também, a gente tem que ter isso em mente, né, não é muito comum, às vezes, uh, esses tipo de financiamento acaba sendo para áreas biológicas ou exatas e a gente acaba ficando de fora. Editais internos é uma coisa, a outra são sites, tem muitos sites que postam editais, que postam bolsas, possibilidades assim de estudos curtos, Uh, não um semestre inteiro alguma coisa que seja mais mais curta né então tenho partido intercâmbio tenho estudar fora eu lembro que eu tava uma época assim logo que eu entrei na faculdade que eu olhava muito eu tinha muita muita vontade de estudar então eu ficava olhando esses esses sites e tendo acesso a esse a um edital tu vai ver bom é um, é um período de estudo que a gente chama de sanduíche né ou é pleno como é o meu caso aqui no doutorado então uh, Tendo o edital, tu vai ver, bom, eu preciso de um exame de proficiência, normalmente, no caso da, dessa minha mobilidade na graduação, foi, era um exame super, era um exame simples, eles precisavam de uma comprovação só, que eu sabia falar, fui até uma escola, fui até um professor, ele fez um teste e acabou me dando a proficiência do espanhol, que na época, eu, eu lembro assim, acho que eu tive mais sorte do que planejamento, assim, porque meu espanhol era mais instrumental, né, de leitura do que realmente... Uh, falado, eu aprendi quando, mais quando eu cheguei lá mesmo, então nesse caso, às vezes tu vai ver hoje em dia, por exemplo, esse edital que eu fiz para vir para cá para os Estados Unidos, precisava do TOEFL, que é um exame, esses exames uh, padronizados, que te dá uma nota, essa nota te submete, então é uma coisa também de, dispende, de certa forma tem, tem um, um dinheiro que precisa ser gasto nesse exame, que são caros, porque é em dólar, enfim, isso então teu conhecimento do idioma que te possibilita ir para determinado país que tu vai saber bom com inglês eu posso ir para os Estados Unidos posso ir para África do Sul posso ir para Austrália posso ir para Inglaterra posso ir para Irlanda é uma coisa eu sei espanhol eu posso ir para Argentina posso ir para toda América Latina posso ir para Espanha eu sei francês posso ir para França posso ir para o Quebec posso ir, então e tudo isso vai te dar um vai te direcionar para certas oportunidades e, ao mesmo tempo, uh, tu vai ter que, de certa forma, saber que tipo de exame. Bom, se eu for para a Inglaterra, eu vou ter que fazer o IELTS. Se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que fazer o TOEFL. Para América para América Latina, uh, eu tenho que fazer o de espanhol, não lembro o nome agora. Se eu for para a França, eu tenho que fazer o DELF, o DALF, ou oh, DELF e o DALF é uh, para a Argentina, não lembro. Ou, por exemplo, eu lembro que eu fiz um período também, eu realmente gosto de aprender idioma, eu fiz um período de chinês no Instituto Confúcio, na URGS. Uh, tem essas oportunidades até dentro, então, a Anitta falou naquele vídeo, dentro da própria universidade para aprender idioma. Tem colegas que foram adiante, foram estudar na China, aprendendo, saindo lá do Instituto Confúcio, que era super... Uh, Uh, fácil para os alunos acessarem e tal, então tem que, se eu for aprender chinês, tem que fazer o HSK 1, 2, 3, enfim, ficava cada vez mais difícil e eu não tive, não tive o afinco necessário para aprender chinês propriamente. Sabendo disso e tendo acesso a esses editais, uh, então vamos supor que agora deu certo, a gente achou um edital interno um, ou um pleno e acabou, fez o exame, fez outras... Outro tipo de material, né, várias coisas que acabam pedindo, uma carta de intenção, uma questão, um, um projeto de pesquisa, uma coisa mais uh, tentativa, assim, não é nada muito fixo, uh, que cadeiras tu faria lá, com quem tu gostaria de trabalhar. Nesse, nessa minha experiência da graduação, eu fui para Buenos Aires, para UBA, né, e eu fui, uma coisa que eu recomendo, assim, é fazer o mais diferente possível do que tu, do que tu conhece. Então uh, a possibilidade de estudar fora do teu departamento, de fazer cadeiras que a gente chama de eletiva, né, que são créditos eletivos, chance de estudar coisa completamente diferente, às vezes a gente está no início da graduação e eu não tinha a mínima ideia com o que eu queria trabalhar, e conhecer, acho que esse é o principal, né, uh, outros modelos de universidade, tu chega lá, tu te dá conta que o Xerox é diferente, Uh, a pasta para buscar as coisas é diferentes, a aula expositiva é diferente, tem um tipo de professor que dá um seminário, tem outros que dão uh, aulas que são expositivas e depois tem um outro professor que eles fazem né, uh, mini uh, grupos que tu divide e faz uma discussão mais fechada, então, uh, outras aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho de conhecer um pouco da graduação aqui também, por estar no doutorado. A gente vê que são mais livros inteiros que eles dão, assim, textbooks, assim, livros gerais. E, e se discute em aula, então tem vários modelos, eu acho que a, a mobilidade é boa por isso, facilita que a gente conheça outros modelos de universidade, outros modelos de dar aula, conhecer produção acadêmica de outros países, isso é incrível, a gente fica com uma bagagem muito rica e incorpora isso depois nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, isso fica muito evidente, pelo menos para mim ficou, eu lembro que quando eu voltei de Buenos Aires, eu era nova, tinha, foi em 2013, eu tinha 20, 20 anos, uh, e foi super transformador, assim, eu cheguei na URGS de volta e queria fazer tudo, queria aplicar aquelas leituras, achei muito, muito interessante, e fiquei com essa vontade de estudar fora de novo, foi essa, essa coisa que meio que me levou pra continuar procurando editais, eu tinha me inscrito, inclusive, num edital durante o mestrado, que não que era uma mobilidade, né? um, durante o mestrado acabou não dando certo e fiquei com essa vontade de fazer o doutorado fora. Uh, uma coisa que também é importante é que, às vezes, a gente tenta, uh, por vias internas, né? tenta, no caso do, da mobilidade na graduação, eu consegui uma bolsa dentro, do, dentro da universidade, por via da universidade, para ir para fora. E do doutorado também foi via CAPES Fulbright, Comissão Fulbright do Brasil, para vir aqui para os Estados Unidos. Mas eu lembro que durante esse processo do doutorado, eu entrando em contato com vários professores uh, e fazendo material, né porque esse material é meio padrão, então, já tinha dito, é uma carta de intenção, é o que tu gostaria de fazer no doutorado, esses testes padronizados, cartas de recomendação de professores, provavelmente isso seja necessário em algum ponto e eu já tinha esse material, e eu não sabia se eu ia conseguir a bolsa, eu já tava fazendo o processo e não sabia se eu ia conseguir, e eu recebia dos professores dizendo assim, não, mas se tu não conseguir via essa bolsa, tenta aqui mesmo assim, uh, uh, tenta uh, aplica por fora, né, por outros meios, uh, não precisa ser via, via CAPES, uh, tenta vir pra cá de qualquer forma, então tem, tem isso, assim, às vezes a gente fica, e eu vejo muito, às vezes as pessoas, ah, pois é, eu queria tentar, mas não tem bolsa aqui no Brasil agora, realmente, pra humano está muito complicado, tem um, um, um corte gigantesco, porque também fazer humanas e cursos de humanas também produzem cientificamente, embora uh, as agências de fomento não vejam como sendo relevante para a construção da ciência brasileira, é... Então a gente tem esse corte, tem esse corte de humanas, de financiamento, as pessoas não têm bolsa, não têm bolsa de iniciação científica durante a graduação, não têm bolsa de mestrado, não têm bolsa de doutorado, isso inviabiliza para muitas pessoas conseguirem uh, completar essas... Esse, esses, essas etapas e faz com que as pessoas vão embora Fa, faz com que as pessoas tentem uh, oportunidades fora do Brasil que a gente chama de fuga de cérebros e eu, uh, e eu lembro dos professores dizerem isso, é realmente, tá muito difícil bolsa aqui no Brasil, se tu não conseguir tenta aqui de outra forma então também é uma possibilidade além dessas mobilidades cur, curtas que a gente ainda fica vinculado à nossa universidade né bom, eu quero fazer um doutorado fora, um mestrado fora mas não tem bolsa no Brasil, bom, mas Existe outra forma, existe outro tipo de, de, de financiamento, às vezes interno da universidade, como é o caso da maioria das pessoas que eu conheço que estão aqui nos Estados Unidos, que estão com financiamento das universidades daqui. Aqui, eu tenho experiência para falar disso, é um lugar que tem financiamento de, interno das universidades para bancar enfim, alunos de doutorado que vão dar aula, enfim, tu, tu acaba tendo que uh, trabalhar para a universidade. São outro modelo, mas que é, é viável, tu, tu vai ter um material, entende? Se tu tá tentando um edital, uma coisa, esse material vai ser reaproveitado, então não é assim, ah, bom, tentei aquele edital, não deu certo, nunca mais vou conseguir, aquilo se perdeu, não, aquilo tu reutiliza, é um projeto que tu quer fazer, tu reutiliza pra outra coisa, então uh, não, é, não é um material perdido, acho que isso é o principal, assim, e pra humanas, principalmente, eu sinto que uh, a gente no Brasil tem uma formação muito rica e muito muito completa na, na, nas humanas, que é de, de leitura de, de fonte primária, leitura de, de, de trabalhos que às vezes o pessoal aqui vai ter contato só no doutorado, então uh, não se sintam desencorajados se forem tentar uma coisa plena assim, que não é, não é um edital interno, de dizer, bom, mas eu não tenho como competir com aquelas pessoas que fizeram mestrado, graduação naquele país. Tem sim, eles têm interesse, eles têm interesse de ter alunos de fora. E justamente porque a gente vem com esse, com esse outro olhar, né? com esse outro tipo de modelo. Então, uh, acho que ficar atento a essas, a essas oportunidades é uma coisa. E, em outro lado, ir tra trabalhando, trabalhando o idioma, trabalhando como é que eventualmente... Tu teria que fazer um teste e ter essa, isso como, como um plano, assim, essas coisas vão se levando juntas, porque a gente nunca sabe quando vai sair o edital. O edital sai, isso tem que estar pronto em 3, 4 meses, então ter esse plano e dizer, bom, eu vou ficar atento a editais desse país, dessa agência, dessa, então uh, ter isso, isso como... Uh, uma possibilidade e ter isso como plano, mas ao mesmo tempo estar tá aberto para outras coisas. Eu Quando eu fui para Buenos Aires na, na situação, uh, quando eu estava na graduação, não era o plano ir para Buenos Aires. Eu não tinha, eu tinha vontade de estudar nos Estados Unidos, era isso que eu queria. E eu lembro que eu fui para Buenos Aires e voltei e disse, pá, imagina se eu tivesse perdido essa coisa porque eu achei que eu não sabia espanhol o suficiente, que não ia ser tão proveitoso e foi mais proveitoso do que eu imaginava. Então, uh, tá atento a isso e, e trabalhar isso uh, constante, não é, não é rápido, não dá pra aprender um idioma em um ano, uh, não dá pra aprender em dois, às vezes, mas uh, se, se começar, dá pra começar a planejar. Então, uh, partir do início, que é começar o idioma, pra conseguir planejar isso pro futuro, um futuro próximo, um futuro mais distante, mas que se consiga ver, principalmente pra quem é de humanas e não vê esse tipo de edital, esse tipo de de oportunidade tão frequentemente, né, ver isso como uma, uma possibilidade real, é possível, é possível estudar via, uh, com financiamento do Brasil, fora do Brasil, é possível estudar com financiamento de uma universidade ou de uma agência de fomento estrangeira fora do Brasil, ter isso como, como possibilidade, assim, não tratar como se fosse uma coisa impossível, com planejamento dá pra fazer tudo isso, no sentido de uh, é bastante material e tem sempre alguém, no caso eu tive alguém que me ajudou e eu tô sempre me oferecendo para ajudar as pessoas que que também uh, precisam, ou que precisam alguém para ler, bom, eu preciso de alguém que leia o meu material, ver como é que tá sempre tem, tem alguém que já passou por isso e está disponível para ajudar numa situação que, que é de colocar mais gente de humanas em universidades uh, fora do Brasil, que também é uma, uma oportunidade boa Uh, para enriquecer, tanto academicamente como da nossa vida pessoal, essa experiência que é uh, interessante. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem, uh, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e obrigada mais uma vez, Cadu e Anitta, pelo convite. Até mais!